Como otimizar tu computador para poder editar em Davinci Resolve? Vamos nisso. Hola, querido como te vá. Seguindo aí esse vídeo, de... seguindo aí esta série de vídeos sobre Davinci Resolve. Hoje eu vou a, a compartilhar aqui um pouquinho como tu pode otimizar aí se tu computadora é, é muito, se tu computador não é muito bom, assim vai o ser a, a minha não é muito boa por exemplo então tenho que otimizar o máximo possível para poder utilizar o da Vinci Resolve sem que se quede muito pesado aí não né? então se tu o computador aí não, não é tão pro há é, umas coisas aí para para para que para que para que tu possa manejar melhor é, tu edição aí vale então vamos acá en DaVinci entonces estoy acá con un proyectito abierto estoy acá con un proyectito abierto acá eh, de la última, del último video de YouTube por ejemplo solo para dar un ejemplo eh, entonces yo primero yo voy a crear el trabajo activar la pantalla completa eh, y entonces la primera cosa que siempre hago en los proyectos es em reproduzir e vengo aqui em Proxy Línea de Tiempo, vale? Acá, mira, tu vai ter três opções desativado, metade da resolução, um quarto da resolução, no? Né? Então, esse vídeo que tu está vendo aqui em, em Línea de Tiempo, tu pode baixar a resolução dele para que não, não se quede muito cargado aí, vale? Isso não vai interferir em tu exportação final, vale? Então, tu pode baixar a qualidade só para que não te quede eh, as cositas tipo, não, como que dar una, una trabadita ahí, ¿vale? Entonces, tú puedes colocar acá, modo proxy, quarter resolution, ¿vale? Otra cosa que se sí puede hacer, eh, renderizar en cache, acá. Cach Me está cachando, ¿eh? Vale, otra opción que hay acá para mejorar un poquito la edición es la renderización en cache, acá que é se essa, essa opção tu vai anotar que há nenhum automático personalizado. eu deixo de automático porque assim ele faz as eleições que já vamos a predefinir antes aí vale? ele que vai ser qualquer alteração que tu haga em tu vídeo como agregar transição ou um efeito visual aí é, ela vai salvar essas alterações em database. Então, se toda vez que tu reproduzir isso, ela vai estar tá exibindo uma cópia já pré-armazenada. E isso já permite que o compro funcione muito, muito mais eficiente. Assim, não? Então, se, é, ela não vai ter que carregar toda toda vez esse mesmo material. Já está salvado, já carregou uma vez, já salvou em database. Quando tu reproduz, vai exibir essa reprodução aí, vale? Então, deixa eu ver em automático e aqui na rodanita você pode eh, configurar isso mira então por exemplo aqui um formato de arquivo proxy eu vou abaixar a qualidade do dele del cachê mira ¿vale? eh, meta cachê não não estou cacheando nada mira pode abaixar aqui, el... por lo general vem essa configuração HQX aqui, que é um pouco melhor então eu vou abaixar a bajar acá HQ ou SQ inclusive tiver barra TQ, que é um pouco uma barra aí e vou selecionar a câmera por exemplo aqui que que tipo de alteração que vai, vai renderizar aí meu vídeo por exemplo Efeito sujo vai renderizar é, composições vai renderizar desde a hora e transições que eu agrego também vai renderizar vale Deixa eu guarda cá e mira situa esta nota câmera já tem coisas sendo renderizadas a câmera se tu nota atacar, tu vai ver que há um, uma linha roja acá sendo renderizada, mira. Vês? Porque o que é isso aqui que ele vai Isso aqui é um, um, um efeito de título, por exemplo, não? Né? Então se eu show é cá um título e ele está renderizando, então mas, a mas, hora eu, eu reproduz com ele. O show queria estar porque, eh, Vale. Então, esses três azulitos aqui são todos títulos que foi agregado. Que foi. Espera aqui, está tá Então, é, acá são títulos que foi agregado. Por exemplo, é uma alteração que eu hei Já foi renderizada aqui arriba. Mira. Então, quando eu reproduzco aqui agora. Se, não você vai quedar travando cara não você vai quedar lento porque até isso quedava lento os exemplo, cá é grudou na foto ele já renderiza automaticamente também então é, se... vale então se eu então, se eu vou por exemplo a aqui um, um efeito em essa parte cá, de desfoque radial mira perceba que eu pongo aqui e já começa a renderizar mira. Então, ele está salvando isso tudo em minha database. por isso que es é importante ter a database, base. Então, por exemplo, isso está salvando em minha database. base, mas minha data base, se si tu mirado o vídeo anterior, está em uma memória externa, então não vai estar gerando aí minha compo com informações de caixa aí, então ele está renderizando, para que eu possa ver a edição acá de uma maneira mais fluida, ¿vale? então quando ele completar acá vai ficar tudo azulito e já eu já posso... Uh, seguida adelante aí Mientras termina aqui o catch certo pode aproveitar para inscreverte aí no meu canal dar um aposito não te custa nada uh. Y así yo puedo oh, seguir aquí haciendo mi video de YouTube, maravilla, es un poco lento, para, para que vea cómo es lento, ¿no? o sea, cuán pesa eso en tu edición al final, ¿no? Y ahora por ejemplo, si yo hace cualquier alteración en ese efecto, le va de nuevo renderizar Karchi, mira. Então, empezó a renderizar todo de novo, porque eu alteraria aqui o efecto, vale? Então é isso, sabe? Com essas duas opções aqui, básicas, você pode melhorar a fluidez de sua edição bastante assim, vale? Modo Proxy e renderização de cartes, vale? Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima. hasta luego Tchau.